Olá, aluno! Bem-vindo à disciplina de Fundamentos de Sistemas de Informação, do terceiro período do curso de Licenciatura Informática. Sou o professor Josimar Fernandes, responsável pela disciplina neste terceiro período. Cursei Ciência da Computação, especialista em gestão de ensino à distância, especialista em Redes de computadores e engenharia de sistemas, mestre em pesquisa operacional e inteligência computacional e doutorando em educação. Ao longo de minha carreira profissional, já atuei com a educação no ensino médio, profissional, no superior presencial e também no à distância. Além de professor da licenciatura em informática, sou coordenador de curso na Faculdade Particular, em Cachoeira de Itapemirim. Leciono há 8 anos para os cursos superiores e há 10 anos para o ensino técnico. Nessa disciplina, você entenderá os conceitos importantes relacionados aos tipos de sistema de informação, suas funcionalidades e importância dentro da de empresa. O primeiro capítulo é voltado para a parte teórica da disciplina, ou seja, visão geral dos conceitos de dados, informação e os tipos de sistemas existentes no mercado. O segundo capítulo tem como objetivo identificar a importância dos sistemas e como melhorar o desempenho das empresas com essas ferramentas. O terceiro e quarto capítulo estão relacionados ao suporte, os tipos, os benefícios e as funções do sistema de informação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 Fonte de leitura complementar estarão postadas em nossa biblioteca virtual. Não deixe de visitar. Nosso desejo é que você possa aprender mais de forma produtiva e agradável. Faremos o possível para que isso aconteça. Nossa disciplina está dividida em oito semanas, com as provas presenciais na terceira e 8 semana. Não deixe de fazer as atividades dentro do prazo estipulado. Um bom passo para ser bem sucedido no curso é fazer os exercícios e estudar regularmente